Pra mim, achei que iria suportar Agora estou aqui, tão longe de você Tentando aliviar a dor no coração o meu semblante triste está guardado em mim Foi meu último instante com você Talvez te fiz chorar